Olá, tudo bom? Eu sou a Nie, estamos aqui mais uma vez com o Salmo 115. Esse é um salmo um pouco mais penitencial, certo? Então, nós vamos passar a melodia, fica à vontade para comentar. A cifra eu vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo, tá bom? Obrigada, gente. Bye. Então é essa melodia que eu proponho hoje pra nós. Você pode cantar ela mais dedilhada, né? Dependendo da pessoa que for tocar o violão, fica lindo também. É que eu sou muito, sei lá, sou muito intensa, então é muito complicado pra mim é, tocar aqui, ler assim, ler a letra e fazer tudo ao mesmo tempo. Eu preferi fazer ela mais ritmada mas você sinta-se à vontade, esse tom ele tá mais pra mulher, você aí se for um homem que vai cantar, sobe um pouquinho que vai ficar lindo, tá bom? Então acessa o nosso site www.casalcatolico.com Compartilhe esse vídeo Ajude a divulgar Essa maravilha que é cantar Com alegria, com som Nas nossas missas Então ajude-nos a divulgar né, Esse salmo, as nossas músicas As minhas músicas, eu tenho algumas Músicas autorais que eu vou começar a postar Aqui para vocês, espero que vocês gostem E também me ajudem Nos comentários, né? assim a gente vai Crescendo, obrigada também àqueles que falaram sobre a minha filha cantando é muito lindinho ver ela tá dormindo agora, por isso que ela não fez barulho ainda mas muito obrigada, tá bom? dá um joinha, se inscreve a gente na medida do possível tá respondendo os comentários de vocês e Deus abençoe uma santa e feliz quaresma lembrando que o centro de tudo de toda a nossa vida é Deus <risos>